Agora usarei meus poderes para criar uma realidade onde o diamante é feito de tadenita. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trarei pra vocês E se o diamante fosse feito de tadenita? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Essa é uma pergunta que todos nós já fizemos Do que o diamante é feito? Uns já pensaram nesse feito do próprio diamante Outros já pensaram nesse efeito de Tadenita Eu conheci um carinha que pensava que o diamante era feito de gelo Mas tipo, nada a ver, né? Só que ele não é feito de nenhuma dessas coisas O diamante ele é feito de silício Sim, muita gente não sabia disso Mas o diamante era um ser vivo baseado em silício No causa do silício, ele tem sua certa rigidez O Matt Wayne falou né, que diamante ele é feito de um material que se assemelha ao diamante Até por causa disso, ele tem esse nome Por parecer com diamante mas o silício ele já foi quebrado várias vezes, né? Tipo pela lata velha, atropelando pelos insetos do Clense, por som. Isso do som eu vou explicar mais pra frente. Tem uma explicaçãozinha a mais sobre isso. A Tadenita, confirmada pelo Darwin McDuff, ela é praticamente indestrutível, mas por que praticamente? Porque ela pode sim ser quebrada, né? Os mineiros do vulcão têm umas picaretas especiais pra minerar a Tadenita. Também que ela pode ser moldada, né? Já que tem, existe as Tidens, que são aquelas moedinhas de Tadenita, existe o carro de Tadenita, entendeu? Então tem meio. Meios assim de quebrar, vamos dizer assim, quebrar, modelar a tadanita, mas ela é praticamente indestrutível. É o material mais duro conhecido do universo Ben 10, tanto que é um dos poucos materiais que pode quebrar a armadura de um Pripyatozinho B. Tipo, muitas coisas foram usadas ali para poder quebrar a armadura do Pandor mas a única coisa que conseguiu quebrar foi a Tadanita. Assim, o universo os Krauss conseguiram Conseguiram, mas a gente tem que levar em consideração Que a armadura do NRG de universo Que aquela armadura era mais fácil De se abrir, tinha a alça lá e tudo mais O NRG sozinho conseguia Abrir aquela armadura, então, é, ali faz Sentido, né, os Krauss conseguirem se abrir Agora, a de Supremacia, né, em Supremacia, a armadura do Pandor, do NRG Lá, foi apenas a Tadeneta que Conseguiu rompê-la, entendeu, então isso Mostra que ela é bastante resistente Aí, os Petro não são feitos dela E nem o próprio planeta petrópolis também não é feito de tadanita Já que né, ele foi destruído E também confirmado pelo Darwin McDuff Que a tadanita não veio de Petrópia E assim, não foi revelado Confirmado do que é feito Petrópia, mas a gente pode assimilar A ser feito do próprio material Dos Petroçapias, ou seja Ser feito de silício, não é uma questão Assim lógica, né? Tipo, a Petrópia tem Uma cor assim, é semelhante Aos Petroçapias, então a gente pode considerar Que ela é feita de silício também Mas e se o diamante fosse realmente Feito de Tadenita, tipo do clássico A gente tivesse pensado nisso e tudo mais Então como é que seria? Bom, todas essas Coisas que eu falei, né, que o Diamante ele foi Quebrado, ou, por exemplo, a armadura do Vilgax Não seria quebrada, e sim a própria armadura Do Vilgax seria quebrada por, pelos Socos do Diamante, ele seria Muito mais apelão do que ele é Sendo um dos aliens mais Fortes dos 10 originais do Ben Juntamente com o Fantasmático, que a gente sabe que ele é Muito poderoso, e até mesmo o Shama, né O Chama é um alien que o Ben tem muito Domínio, para fazer teletransporte de fogo e tudo mais mais. diamante ele é um ano que o Ben treina muito a gente vê isso ao decorrer da série é mostrada a cena o Ben treinando com ele então realmente diamante é um ano que o Ben tem bastante domínio e, sendo feito da Danita os seus construtos seus materiais serão muito mais eficientes e eficaz do que eles já são eles não seriam quebrados ali só que é assim eles teriam que fazer um plot para o diamante não ser invencível. O Vilgax, ele lutaria contra o diamante, mas ele não ia perder. Por quê? Por causa que o, o Vilgax, ele teria um ódio, assim, um rancor pelos Petro Porque se fosse assim, se o diamante fosse feito tadanita, então, todos os Petro seriam feitos tadanita, Obviamente, seriam uma espécie rara até, né? Porque, tipo, o material mais duro, mais recente do universo, né? Tá? Então, eles seriam uma espécie rara. A própria petrop seria feita tadanita. Petrópia não seria destruída Quando o Vilgax fosse lá para destruir Petrópia Ia resistir ali a explosão E os petro Sapiens, como foi revelado, eles podem absorver energia Eles absorveram toda aquela energia que, que era para explodir Petrópia E iriam redirecionar no Vilgax Assim, o Vilgax seria quase morto. E é esse boato, assim, de que os Petro venceram o Vilgax, seria espalhado pelo, pelo universo, e o Vilgax ficaria com essa má fama, assim, tipo, ah, perdeu pros Petro Sapiens. Então, o Vilgax ia realmente ter um, um ódio muito grande dessa espécie, e quando ele visse o Ben transformado no, no diamante, ele já ia ficar com raiva, assim. E era isso. Os caras tinham que fazer um plot ali para no episódio, o Vilgax conseguir derrotar o, o diamante, baseado nesse ódio que ele tem e tudo mais, para o diamante não ficar invencível, porque senão ia ficar sem graça, né? Outra coisa que também seria influenciada nisso seria o Tetrax, porque se o diamante é feito de danita obviamente o Tetrax também seria Então isso faria com que ele fosse muito mais imponentão no episódio, tipo, ele não precisaria fugir do Krab, do 66 Não, ele poderia derrotar ele de boa por causa que ele ia ser muito mais apelão ali, tendo os materiais inquebráveis Porque o negócio do som que eu disse que ia explicar, né? Foi falado, foi confirmado que o eco-eco, se ele chegar a uma certa frequência de som, ele pode sim chegar a quebrar a tadenita. Na série foi mostrado quebrando o silício, né, o material do diamante, que eu acredito que seja mais fácil para ele né, atingir a frequência sonora do silício. Agora a tadenita, como é muito mais rígida, então eu acho que tem que chegar a uma certa frequência específica para poder quebrá-la, entendeu? Então seria mais, não dizer, mais complicado. Ou seja, se o Crab, vocês estivessem tivessem algum aparato, alguma forma de utilizar uma frequência sonora, eles poderiam sim usar isso contra o Tetrax. Mas como o Tetrax ele é cheio das coisas, dos né? aparados e tudo mais, eu acho que ele poderia defender e sair, Então ele seria bastante imponente, mais do que ele já é originalmente. E também isso iria influenciar na sua conduta, porque pensa, no original ele era um caçador da recompensa, beleza, mas ele Optou para o lado do bem, tanto que ele virou amigo do bem. Oh meu Deus, que piada! Foi tão engraçado que eu até me esqueci de rir Por causa que, ah, teve um negócio de sentimentalismo seu, O seu planeta foi destruído, ele teve uma perda, entendeu? Então, ocasionalmente, ele ficou do bem Mas aqui, como ele não teria a perda, o planeta não seria destruído nem nada Então, ele continuaria sendo do mal, né? Optando por esse caminho, sendo por causa da recompensa, não ia ser o amigo do bem Tudo isso aconteceria por causa de uma simples alteração aí que foi... O diamante ser feito de Tadenita. Tudo isso iria acontecer. Eu acho que isso, isso iria afetar até no filme do Bané Corrido contra o Tempo, né? Por causa que o Diamante lá também seria feito Tadenita, mesmo se não uma alternativa. Mas na época era Canon, né? Na época que o filme foi lançado, ele era considerado Canon. Só depois no Supremacia ele é considerado um filme not Canon. Mas mesmo assim, o Diamante lá seria feito de Tadenita. Ele ia usar os projetos dele lá no Ion. E assim, no original os projetos se quebram, né? Porque eles não, não são feitos de Tadenita. Mas aqui, como eles não se quebrariam, eles não tá Tadenita, cara, eu acredito. Eu acredito que o Ian, ele teria que fazer aquele negócio da ilusão que ele fez com chama, né? Que fazer uma ilusão que ele morreu. Aqui, com o diamante, ele sendo feito Tadanita, eu acredito que ele também teria que fazer isso. Mas vamos pensar numa outra possibilidade: e se o diamante ele só fosse feito de Tadanita a partir do Força Alienígena? Tipo, no, no clássico ele seria silício mesmo mas fosse fosse Alienígena eles colocassem isso do diamante ser feito de Itadenita. Cara, isso ia ser legal por causa que ia dar um plot mais sólido pro diamante cromatizado. Entendeu? Tipo, através da cromatização do diamante, ele agora se tornar de tadenita. Meio que a cromatização fortificaria ele para substituir os seus genes que, em vez de serem silício, seriam feitos de Itadenita. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando tudo como é que funciona a cromatização do diamante, se você não viu clicar aí no card, mas eu acho que seria da hora por causa que muita gente não concorda com o Ben ter derrotado o Vilgax como o Diamante, por causa que ah, o Diamante perdeu para o Vilgax no clássico, então não fosse além dele, não faz sentido, cara, assim, na minha opinião, faz sentido sim por causa do negócio do treinamento, né, tipo, o próprio Diamante falou, eu já treinei muito com esse aqui, o Ben tinha uma experiência utilizando esse AI, então para mim faz sentido, ele ter vencido o Vilgax. Mas aqui, ele sendo feito de seria muito mais fácil ele vencer o Vilgax. Os projetos dele não iam se quebrar e tudo mais. Nós telespectadores saberíamos né, que o Diamante é feito de por causa que o Kevin, ele ia ver. Por ele manjar dessas coisas alienígenas, ele já ia perceber logo. Nossa, você agora é feito de Itadeneta, entendeu? Isso poderia alterar alguns episódios. Como, por exemplo, o episódio Quem Tem Mais Para Aturar. No caso, em vez do Pando ir atrás de várias pessoas para ver quem é que ia quebrar a armadura dele, ele ia atrás do próprio Ben. Porque ele ia saber que bem tem o Petrosapo, que tá interessado na transformação. Poderia ser um plot assim, só que no final, quem ia fazer a merda ia ser o Kevin mesmo, ele mesmo absorver ali o diamante, aí abrir a armadura do Pando em Omniverse eu acho que seria legal o Ben ter dois diamantes O convencional, baseado em silício e o diamante cromatizado Como eu falei no vídeo aqui, explicando a cromatização do diamante O Azimuth não tem BO com o diamante cromatizado Já que é um processo natural, mas eu expliquei bem direitinho isso no vídeo Então ele poderia né, permitir com que o Ben tivesse os dois diamantes Ele não permitiu que tivesse os dois glutões, né, o glutão puro e turvo Então eu acho que seria legal ele ter o diamante silício e o diamante adenito então, Seguindo por essa possibilidade a Tadenita existiria sim em Petrópolis tipo, para poder existir nas camadas mais profundas do planeta tipo onde tem os antrossapiens alguma coisa assim e aí quando foi feita a cromatização o Sugilite ele tem o backup de todo o planeta então obviamente também teria a Tadenita envolvida lá. então por isso é né, que ele colocou para o diamante ele ser Tadenita que ele, né, o diamante foi o cara que reviveu os petrossapiens e tudo mais então para ele ser bem fortão e conseguir alcançar o seu objetivo ele teve que né, ter os seus genes modificados aí. Para substituir o silício pela Tadenita Bom, mas agora vamos falar de money né? Que assim, no original O Derek falou que o, o material diamante Não tem um valor no mercado Ou seja, é por isso que o Ben Ele não usa o diamante para ficar Muito milionário, por causa que o silício não vale nada Mas aqui, como ele seria feito Tadenita Cara, a partir do momento que o Ben soubesse Que, o, que a Tadenita é muito valiosa, tem um valor do mercado E usar isso a seu favor Até o próprio Kevin poderia se aproveitar disso sim em, em UAF, né, em Omniverse e, ah, toda vida que você quebrar o meu carro, você vai ter que virar o diamante e me dar uns um tá aí. E o próprio bem poderia usar isso para ah, ter o seu próprio quartel-general, umas coisas assim. Ou eles poderiam fazer um plot para o bem ele não ficar muito milionário com o diamante. E seria assim, os osmosianos eles têm a lei de conservação de energia, né? Porque se eles absorverem muita energia, eles ficam insanos e tudo mais. Então com os petro poderia ter a lei de conservação da tadaneta. Ou seja, os petro não poderiam usar da Tadanita o seu próprio material como moeda de troca. Então se eles fizessem isso, eles seriam condenados à morte imaginar um episódio que o Ben, ele usasse o diamante Aí ele comprasse alguma coisa com o material dele Aí alguém dedurasse Eu acredito que o Ardit mano, é caro do Ardith Dedurar essas coisas, tipo, ainda mais se ele ganhasse alguma coisa em troca Obviamente ele não ganharia dentro, né, por estar dedurando isso pros Petro Sapiens mas os petrocefatos poderia dar uma outra coisa, umas joias mesmo, né? O ar de ir lá, dedurava o bem, aí teria que passar por alguma coisa ali, sei lá, lutar, não sei. Mas no final ele ia aprender a lição que ele não usaria o batada neta do diamante como moeda de troca. E é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vocês pedem muito pra eu fazer esse de bem está tá? Aí mais um. O outro que eu fiz foi o do Asimuth. E se o Asimuth gostar da sua no surpresa, você não viu, clica aí no carro. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, Até o sininho, falou e... Tchau!